Olá amigos, espero que tenham tido um bom Natal, uh, já estamos em 2020 uh, e para este ano, para começarmos bem o ano, quero-vos dar uma dica que uh, acho muito importante, mesmo muito importante, porque um, reflete muito bem as grandes capacidades que o Reaper tem como um, ferramenta de customização e de criar um workflow mais rápido para várias tarefas que vocês possam querer executar. Bora lá ver? Então, para hoje, eu gostava de vos mostrar uma forma bastante mais fácil de vocês conseguirem uh, implementar num dos Toolbars Uh, um atalho rápido para criação de instrumentos virtuais. Normalmente o que nós fazemos para criar um instrumento virtual é criamos uma track, damos dois cliques, vamos à listagem dos instrumentos e, por exemplo, vamos carregar um instrumento virtual. E esta forma, tivemos que criar uma track, tivemos que ir ao insert, tivemos que ir à procura e a forma que eu tenho para vos dar hoje, uh, para apresentarem, para para conseguirem introduzir um efeito bastante mais rápido é, é através de, das potencialidades do Reaper em relação a scripts, ok? Então vamos lá ver como é que isto se faz. Eu já preparei aqui um ficheiro de texto com o script e este texto que aqui está é uh, o que é que este script vai fazer. Este script vai... vai quando tem uma... Uma track selecionada, vamos ter um toolbar, como criamos aqui os toolbars para as uh, figuras rítmicas, vamos criar um novo toolbar, vamos fazer open, não se esqueçam que é em cima de, de, de qualquer sítio, vocês, o botão direito, vai fazer várias, várias uh, funcionalidades. Uh, vamos aqui a este main toolbar, vamos fazer open e vamos abrir o toolbar 2. Neste toolbar 2 é onde nós vamos meter o nosso script, mas primeiro temos que criar o script, ok? Portanto vamos a actions, show actions list e aqui em baixo como podem ver neste, hum, neste, nesta parte de baixo podem fazer load de um script, que é carregar um script já feito ou criar um script novo. Automaticamente quando fazem new vai-vos dar uma localização para onde querem gravar esse novo script. Eu já fiz uma pasta chamada Meus Scripts e, e, e um chamado, este é Drums, mas vou chamar de Pg8, vai ser o sintetizador que vamos usar. O, este Lua é a extensão do ficheiro. Os scripts no Reaper podem ser feitos em EL, Lua e Python. Neste caso vamos usar Lua, que é uma linguagem mais... Uh, bastante usada dentro do Reaper, uh, para quem não sabe, é uma linguagem de programação desenvolvida no Brasil, uh, na década de finais de 80, 90, acho eu, uh, e é, é bastante poderosa. Vamos criar então este novo nosso ficheiro, chamado pg8.lua, fazer save, não se esqueçam, uh, para acompanhar actions, dentro das actions cá em baixo, novo, e vamos dar uma localização ao nosso script. Fazemos save e automaticamente vai-nos abrir uma janela que é semelhante... A um, a um ambiente de desenvolvimento de programadores. E é exatamente isso que está aqui a, a acontecer. Nós, nós, neste momento temos uma, uma, uma página em preto, costuma-se uma página em branco, onde nós vamos começar a escrever o nosso script. Eu, para avançar, já tenho aqui o script feito a única coisa que vou fazer eu, eu vou-vos deixar este, este ficheiro de texto aí, na, aí em baixo, vocês podem tirar para usar, uh, basicamente o que este script está a fazer é ele vai escolher a track selecionada vai pesquisar, vai fazer um, um loop de, de pesquisa de, de, dessa track vai uh, introduzir o efeito de, que nós queremos através do nome uh, e depois vai-nos abrir a janela para nós... Um, Podermos usar os, os scripts começam, em, começam sempre com o Reaper. do Begin Block e acabam sempre com o End Block. E no End Block temos o Insert Effects plugin. Vamos copiar porque, no, no PC, é, fazem -se selecionar Ctrl C, na, no Mac é Apple C. Uh, e vamos para o nosso ambiente de, de desenvolvimento e vamos fazer Paste. Como podem reparar, na, na parte de cima temos escrito o nome do plugin. Nós agora vamos à procura do plugin queremos, e no nosso caso, vamos aqui, isto só se faz uma vez, atenção, pode parecer complicado, mas vocês vão fazer uma vez e no final, quando tiverem os toolbars com, com os vários instrumentos criados, torna-se tudo bastante mais fácil. Como é que eu copio o nome do, do efeito? Posso carregar no botão, é, carrego em cima, do botão esquerdo, depois com o botão direito faço Rename, e agarro, mais uma vez faço Ctrl-C, ok já copiei o nome do efeito, vou voltar à minha janela, e aqui neste espaço vou colocar o nome do efeito pronto está tá, tá colado faço control S okay? e podem ver que o... já foi recompilado ou seja, ele já assumiu esta informação e neste momento eu posso fechar esta janela está preparado mas para testarmos vamos selecionar uma track e como podem ver nenhuma das tracks tem um efeito colocado mas automaticamente quando eu vou correr este script na, na track selecionada automaticamente o meu efeito aparece lá. Ok, então a primeira parte está tá criada, que foi criar, está feita, que foi criar o script. Pronto, vamos apagar o script com a tecla Alt Clique, conseguimos apagar os efeitos que estão nessa track. E vamos então criar o nosso Toolbar. Vamos fazer abrir o Toolbar 3, 2, e vamos fazer editar. Agora, como vimos já no outro vídeo, nós podemos customizar qualquer coisa dentro das Toolbars. Neste momento, o que é que eu vou colocar na minha toolbar? Eu vou colocar o meu script. Ele vai aparecer nas actions, vai aparecer o script com o nome que eu lhe dei. Vou selecionar, posso fechar e automaticamente já lá está. Se eu fizer save, já me aparece ali um, um novo ícone a dizer uh, uh, PG8, que é o nome do script. Se eu carregar neste ícone, automaticamente vai-me criar o efeito nesta track. Obviamente que eu posso usar esta toolbar Uh, de lado, por exemplo, posição uh, Floating in docs e agarrar aqui, meter aqui de lado. Vamos apagar este Edit Me, tirar e agora posso mudar o nome, change uh, text, vamos pôr double e vou lhe chamar de PG8. PG8, fazer save automaticamente. Vocês podem criar uh, a quantidade de inserts que quiserem não só para os instrumentos virtuais mas como para outros outros efeitos, imaginem que tem aqui uma listagem enorme, de fácil acesso, tal e qual como temos aqui para mudar uh, as barrinhas da timeline para, para as figuras rítmicas que queremos trabalhar, podemos ter uma toolbar só com inserts que podemos usar espero que esta dica tenha sido útil, mais uma vez não se esqueçam de subscrever, estamos quase a chegar aos 300, ainda não chegamos gostava muito de conseguir chegar para já aos 300 uh, obrigado mais uma vez pelo, pelo, pelas vossas visualizações as vossas partilhas e espero que continue a aparecer vamos ter novidades para breve, ok? obrigado pessoal